Salve, salve, senhores brincantes! Vou nem aqui a trazendo muitas risadas para vocês hoje, no Minuto Aula, com o jogo Terapia do Riso. Afinal, rir é o melhor remédio, não é mesmo? O jogo consiste em vocês fazerem com que as outras pessoas deem risada. E não há um número específico limitado para participantes, pode ser quantas pessoas estiverem brincando você terá em sua posse cinco vidas que aqui eu coloquei em formato de bolinhas mas pode ser bolinhas de papel de jornal de revista mesmo tá bom o objetivo é você sair andando à caça de novas vidas então quando você chegar encontrar uma outra pessoa você fala quero te desafiar encostou na pessoa tocou na pessoa falou vou te desafiar Mostra as vidas que estão com vocês e duelem através do jogo do sério. Se a pessoa rir na sua frente, ela te entrega a vida dela e você captura mais uma vida. Caso você tenha perdido todas as vidas de sua mão, você vai atrás de outras pessoas para poder duelharem e capturar novas vidas. Nasce um tempo. Não há uma necessidade de vencedor. A gente pode vir, mostrar que aquela pessoa que deu mais risada é aquela pessoa de bem com a vida, feliz, de alto astral. Tá bom? Vem comigo, pratiquem essa atividade em qualquer espaço e com qualquer faixa etária. Um grande beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Minuto Aula. Tchau, tchau.